Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa e esse é o canal Vitamina Maluca, onde a gente fala de autismo, surdez e viagens. Já começo pedindo pra você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. Como foi a minha experiência na iniciativa privada? Eu comecei então o vídeo anterior falando que eu entrei por QI. Entrei por QI nas duas empresas onde eu trabalhei, mas eu cresci foi por mérito próprio. Eu, eu achei que eu precisava da chance e a oportunidade de começar e também a oportunidade e a chance de ter as minhas esquisitices respeitadas então assim, como eu dava resultado, como eu produzia, como dizia meu chefe, eles relevavam todas as minhas solicitações, que no geral era a mesa tinha que estar, tá, não podia estar tá de frente para a parede, as minhas costas tinham que estar tá de de viradas para a parede, então assim, eu, geralmente eu estava de costas para as paredes. Eu não falava no telefone, eu não ia em reunião se ela fosse marcada no mesmo dia. E também não me colocasse, por favor, para mentir para o cliente, porque eu era do caos. Se eu tentasse mentir, todo mundo na sala já percebia e ia saber que eu tava mentindo e ia ser pior do que mandar outra pessoa no meu lugar. Eu fiquei lá por quase 10 anos, eu entrei como auxiliar, um mês depois eu virei técnica, um tempo depois eu virei analista, depois eu fui pra coordenação e depois descobri que eu era autista e de livre, espontânea, conversando com todo mundo, a gente viu que o melhor era eu voltar a ser analista e tocar de setor. Mas, de, quando eu estava quase completando 10 anos, eu fui demitida. Levei um pé na bunda bonito, a minha demissão foi irregular. Por quê? Porque toda empresa, quando ela tem X quantidade de funcionários, ela é obrigada a ter uma x um X quantidade de funcionários com deficiência. Essa empresa, como muitas outras do setor e muitas outras mesmo, não tinha essa quantidade mínima. Então assim, teoricamente, pela lei, pela regra, eles nem deveriam ter me mandado embora. Eu imaginava, na minha ingenuidade total, que quando a minha demissão fosse homologada lá no Ministério do Trabalho, como aconteceu, eles iam perceber Alguém me perguntar, ah, você está pelas cotas? Sim, estou. Ah, eles contrataram alguém para ficar no seu lugar? Não. Eles atendem? Tem todas as vagas necessárias da cota preenchidas? Não. Ah, então volta para lá que lá é o seu lugar. Era o que eu queria ter ouvido, mas não foi assim. Se você foi demitido irregularmente, você estava pelas cotas, você pode sim entrar na justiça e processar, e você eu acho que tem uma causa ganha, vai ter direito a ser reintegrado na empresa, vai ter também direito aos seus salários que você não recebeu, e com certeza eles vão acelerar a contratação de outros deficientes para poder te mandar embora de novo certinho dessa vez, por que, que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque, como eu disse em vídeos anteriores, o meu gerente era o meu primo e ele tinha um monte de filhos e eu achava que se eu fizesse isso eu ia acabar prejudicando ele. Eu não queria dormir, ter a, dormir pôr minha cabeça no travesseiro e ter essa dor na consciência e esse peso, então assim, eu escolhi que eu ia deixar pra lá e estudar e seguir a minha vida. Foi isso que eu fiz, eu acho que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, porque um tempo depois ele acabou sendo desligado da empresa, e se eu tivesse processado, voltado, ou qualquer coisa, eu ia acabar ficando com essa dor na consciência, achando que a culpa era minha, uma coisa que o tempo mostrou que não tinha nada a ver comigo. É isso, então assim, as empresas elas têm que ter a sua cota de deficiente preenchida Para mandar embora algum, ele tem que estar com a cota preenchida e contratar outro para o seu lugar para depois ela pensar em mandar você embora. Caso você seja demitido irregularmente, procure seus direitos, porque eu acho que se a gente não luta pelos nossos direitos, quem vai lutar por eles? Tá bom? Então, espero você a semana que vem.